Oi pessoal, meu nome é Fernanda Eu participei da última turma do Acelera psico, a professora Monique E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a minha caminhada aí no mundo dos concursos Já tem um tempo que eu presto concursos, né, que eu faço provas Mesmo antes da graduação eu já vinha fazendo A gente sabe que estudar para o concurso não é fácil, é difícil, né é, tive algumas reprovações aí no meio do caminho. Graças a Deus, sempre tive o apoio da minha família para continuar, para não desistir, né? E agora, no começo de, de 2021, em fevereiro, eu conheci o Acelera Psi e resolvi me matricular. E eu afirmo com toda certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida com relação a concursos públicos. Porque foi a partir desse momento que eu aprendi o que é realmente estudar para concurso o que é estudar com método, com foco, com disciplina, então foi muito importante para mim, tem sido muito importante para mim, foi a minha melhor decisão, sem dúvida. Iniciei o meu cronograma em março, e no meio, né, tinha um foco em uma prefeitura específica, aqui do estado de São Paulo, e aí no meio do caminho a minha prova foi marcada, depois de algum tempo ela foi suspensa, mas mesmo assim eu continuei, né, é, surgiu um outro edital de uma outra prefeitura, da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos E eu resolvi fazer, me inscrever nessa prova né? e em junho, no comecinho de junho, eu finalmente fiz a prova Quando saiu o gabarito, percebi que eu tive um, uma quantidade bem bacana de acertos E no início de julho agora, saiu a classificação preliminar E eu apareci em primeiro lugar no concurso Foi uma grande surpresa para mim, eu não esperava e eu devo isso ao Acelera Psi. É, o Acelera ele foi um divisor de águas na minha preparação. Eu tive uma evolução muito grande. Né? Com três meses de com três meses de mentoria eu consegui chegar aí num primeiro lugar. É, até hoje, assim, até, até esse momento eu ainda não acredito. <risos> Mas eu consegui, né? Assim, foi uma grande vitória para mim, depois de tanto, tantos nãos, aí, tantas reprovações. Conseguir fazer uma prova e chegar no, nessa colocação foi, foi uma grande vitória pra mim. E eu devo isso ao Acelera Psi. Sem o Acelera Psi eu não conseguiria. Então, assim, gente, vale muito a pena a mentoria. A mentoria funciona, o método funciona. É, vale a pena o investimento, vale a pena estudar. É possível sim, né? Então, eu recomendo de olhos fechados a mentoria pra mim foi muito importante, foi realmente um divisor de águas na minha preparação, foi fundamental, e a mentoria funciona, o método funciona, as reuniões mensais são extremamente motivadoras, vale muito a pena, o acompanhamento com o mentor também é incrível, ah, assim, sem sombra de dúvidas foi a minha melhor decisão, eu só tenho a agradecer o Acelera Agradecer a mentora Monique, agradecer ao professor Alison, muito obrigada mesmo, o trabalho de vocês foi um grande diferencial na minha preparação. E bora lá, vamos continuar, outros concursos em vista e bora continuar, porque o céu é o limite, como disse a professora Monique. Eu só tenho a agradecer mesmo e, gente, vale a pena o investimento. Faça a mentoria. É, o resultado é certo, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Obrigada por tudo.